Roube, roube sim. Roube ideias de anúncios, ideias de conteúdo, mas roube elegantemente, como um artista. <risos> e aí, lindona, tudo bem? Aqui é Mila Pado, é marqueteira digital, CEO da Agência Pado, especialista em lançamentos de cursos online e gestora e produtora de conteúdo para redes sociais. Estou aqui para te ajudar hoje a roubar ideias para usar nos seus criativos de anúncios dos seus especialistas ou dos seus próprios anúncios. Existe uma forma de você investigar todos os criativos de anúncios dos especialistas que você acompanha. Então eu quero dividir essa, essa ferramenta com você. É um site do próprio Facebook e ó, dá para tirar muita ideia dali, tá bom? Então vai lá, confere o meu tutorial e se fizer sentido para você, não deixa de ó, deixar o seu joinha no final do vídeo. Um beijo, vamos lá! Lindona, o tutorial de hoje é maravilhoso. É o seguinte: nunca mais vai te faltar inspiração para criativos de anúncios, tá? Você vai poder espiar toda a concorrência. Então vamos lá: é essa ferramenta aqui, ó. Você vai jogar aqui, ó, Library. Eu espero que tenha falado com um bom inglês. Facebook. Você vem aqui. Isso aqui já tá salvo nos meus principais favoritos aqui. Primeira coisa é desabilitar esse negocinho aqui, ó, é de bloco, tá? Pausar no site, porque senão não funciona. E aí você vem aqui, vamos procurar na Fê? Ah, não, vamos procurar, calma aí, calma aí, no Misha, esse cara... Ele trabalha com anúncios no Instagram e ele é sensacional, ele tem muitos anúncios, muito criativos. Aí, quando você vem aqui, é a biblioteca de criativos de ano, todos os anúncios dele, ó. Você vê tudo que tá rodando, tá vendo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou deixar rodar um só pra você rir, ele é muito bom. Então aqui, você pode ver aqui, por, só por Instagram, só por Facebook, tá? Você pode ver aqui, organizar, né, por últimos sete dias, ou todas as impressões e tudo, e pode filtrar também por tudo, ou por Brasil. Mas, enfim, é basicamente isso, tá? É... E aí, aqui, quando você clica aqui, você consegue ver todo o texto e o link também, pra onde ele tá direcionando, aqui no, no Saiba Mais, tá? Então você consegue ver além dos anúncios também as páginas, o que é muito interessante se você gostar de fazer um arquivo de referências, tanto de anúncios quanto de páginas. Eu lembro que assim, eu não vou falar de quem foi, mas eu lembro que eu estava fazendo um lançamento, estava precisando de ideias de criativos para anúncios e vi que tinha uma expert que fazia, não era do mesmo nicho, era um nicho semelhante. Era um nicho também profissional, era uma especialização para um nicho profissional. E eu ia lançar um produto de especialização para nicho profissional. Eu falei, cara, tem que fazer os criativos de anúncios. Eu entrei no library dessa, dessa pessoa e lá tinha muitos criativos de cards, de vídeos, com textos, com tudo. Eu peguei tudo, todas as referências e modelei e isso agilizou muito a minha vida. E quando ela passou para o pro, pro estágio de lançamento, que é CPLs no ar, conteúdo no ar, semana no ar... Curso introdutório é, no ar, eu fui lá, entrei de novo e copiei todas as referências. E quando abriu as inscrições, abriu o carrinho, eu fui lá e copiei também. Então, só ficar ligado e aí você vai montando o seu banco de referências de criativos. E isso é, é sensacional. Então, assim, ó, vou botar pra tocar aqui, tá? Você consegue escrever? Já começou a segunda fase da jornada 6 em 30. Aqui no de frente com o Brabinho, estou recebendo o tal de Menezes, é Ai, gente, se você quiser ver esse anúncio todo, é maravilhoso, ele é muito bom. Aí eu vou botar aqui também no Caduzeira, Canu, tá vulgo Cajuína, que é meu amigo, meu mentor de anúncios, ele é foda, ele é incrível, guarda esse nome Brasil... Tá? E aí o que, que acontece? O Cadu, ele é um freak dos criativos Ele faz 459 mil criativos Diferente todas as coisas possíveis assim. Então ele é maluco do criativo Você até ver criativo aqui De stories, escrito, com texto Com áudio, da cara dele Cara É tanto, é tanto que você até se perde ó Tá vendo? Com assim com a sala ele testa muito né? Então aqui tem muito é, Tem muita referência assim então é isso, espero que você tenha gostado dessa dica, salva aí no seu, nos seus sites favoritos para você não esquecer mais e nunca mais faltar ideia de criativo para você. Gostou? Gostou? Então salva, encaminha para os seus amigos, seus coleguinhas de trabalho, de marketing e tal, e deixe seu comentário aqui porque eu, eu gosto, faz diferença para mim, tá? É isso, um beijo, se cuida.